E agora, uh, temos também aqui uma editora da área jurídica, não é verdade? É um negócio muito específico, portanto, requer aqui algum cuidado no posicionamento e também nas redes sociais. É, é é, curiosamente, no primeiro dia, vimos até um caso prático uh, é de consultoria, de grátis, consultoria, grátis uhum. é verdade. Uh, como é que está a correr esta semana digital? Uh, a semana... O potencial é que vê de, de aplicar já no seu negócio, até porque tem a ideia de criar uma loja online, portanto... É que o timing da formação foi perfeito para ti, não é? Desde o primeiro dia que uh, uh, foi a abertura da formação, uh, achei uh, o, a iniciativa interessante. E o plano do mar está a acontecer é muito composto, pelo detalhado, tanto na prática prática como também na prática de ferramentas prontas para ganhar oportunidades. Vamos tentar dar o nosso máximo.